CSGO competitivo com os super agentes. O que é Você muito provavelmente não sabe, mas esse agente tem 400 de vida e um colete 2 de 225. E não é mod, ele já está no CSGO desde a Operação Woodfire, que foi lançado em fevereiro de 2016. Esse daí é o agente Have Assault Switch, em português, traje de assalto pesado. Ele costuma aparecer no CSGO durante operações, e a Valve o para ser um bot mais difícil de ser derrubado conforme o nível de dificuldade das rondas vão aumentando durante as missões de operações. Porém, o que eu fiz hoje? Hoje Foi bizarro Consegui criar um competitivo no CSGO Onde todo mundo estava com esse agente Consequentemente, todo mundo começava a cada round com 400 de vida Um colete 2 de 225 Mas, como nem é tudo são flores, a armadura desse agente é pesada Bem pesada Então, todos acabaram ficando bem lentos Você não pode perder essa partida Afinal, é a primeira vez que isso acontece em mais de 6 anos <susurra>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 o mais caro do Brasil avaliar não tá pesado para caramba juro tá impossível. é impossível um gaulês um casemito e um Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p... Só não falei porque só existe um Aí Mano, achei que aqui tá suave, viu, Filipão É, tudo pra... Aí ferrou, rapaziada Aí, aqui no... já era Dois mil anos depois Matei um aqui também, Filipão Vamos Hum, bagulho. Vamos lá, galera. Perdemos o pistol, mas nada nos abala. Nossa. Um momento que eu ia, Tapete, Filipão Não tem. Tenho... Sua direita, Filipão, sua direita Linda, tapete, bombe. São dois vivos Ninja Valeu, valeu, valeu Eu acho, rapaziada, que a melhor arma seria a seria m 49 Já que não tem, eu vou puxar uma teco, mano Filipão, confia em mim, me dá um pé no, no, no escuro ali Confia Meio tempo. Escuro é ali pra direita Tem um pezinho God aqui Vai funcionar bem, confia Isso, perfeito É o Zayu, o Zayu fez isso uma vez e deu muito certo Bang aqui hein pra cá. Tem pra bem rapaziada Cantei, agora abre, flipando e atira Agora aí Que estava cegaço Relaxa. Manda uma pauta aí, Azul. Manda uma pauta. Manda uma piscina, laranja. Entra E morreu. Tem mais, Bela. Ixi, Maria. Que lindo, oh. lindo, rapaziada. Isso, isso foi maravilhoso. E boy. Tá lindo, boy. Rapaziada, eu acho que a melhor arma vai ser essa daqui, ó. A M249. Ela dá bastante dano, tem muita bala. Enfim, vamos, vamos ver aí. Vamos tentar fazer algo com ela. A minha voz tá meio ruim, rapaziada, porque eu tô gravando esse vídeo aqui horas depois do jogo do Brasil contra a Croácia. E no gol do Brasil, mano, eu gritei muito. E acabou que não valeu de nada, né? Quer jogar do bom? É, Eu vou para lá, vou para lá, vou pra lá. Fica aí, Roxo. Nossa, agora foi eu chegar até a. Meu pai amado. Tem dois bombes. Dois bombes aí. Fechou. Eita, errei eu... <risos> a banca. Esse eu tô. Toma! Nossa, que banhinha. Ai! Cemitério, rapaziada. Ixi, tem um meio ainda. Dois! Vamos, roxo. Eu clico e você dá o cover Dá o cover Linda, linda, pega a minha arma, pega a minha arma Ela é mais cara Mano Tá forte, né fazer uma gaíba, vou fazer uma gaíba, vou fazer uma gaíba Toma MF Que tá pesado, aqui tá pesado MF <risos> errado <risos> Vai vir aqui, hein, Filipão. Que que gente aí. vou chamar. Chama. Uhum. Tô... eles aparecem, que Aí eu assim, Mano, aqui não vai ter, não, Filipão. Vou lá já. Chama... É, aqui tá. É, lá? é, pra... Sim, tem dois ah, é bem aqui. provável, já morreu dois lá. Vou tentar guardar isso aqui pro último. Entrando. Não, a gente, dinheiro, a gente vai ter dinheiro, a gente vai ter dinheiro. Batei um aqui. Tem um bombe Tem um bombe ainda. Tem que vir, Filipão. Tô indo, tô indo. Tá lá, dentro do bom o outro não faço a mínima ideia. Defusa direto, defusa direto, defusa direto. Não é possível. Confia, Felipão. Felipão, esquece essa ideia de guardar, papai. A gente tem 500 de vida acumulado. Galera, vamos todo mundo MF ali. Sem parar, mano. Faca não, mano. vamos ruxar esse tapete e cair e bombear. Ou melhor, MF, meio, xuxa... Ah, todo mundo isso. Olha o bomba. O azul. Acorda, Azul. Corda fila da p... Vai! Levanta, porra! é muito ruim, velho! Eu dei 273 em Vocês tem que jogar junto, rapaziada. Ou jogar junto... Ou joga Ai, então junto. Lá, meu... Mil milhão de anos depois... Meio ainda. Oh, plantou, só tira a cara. Peguei uma CT. Peguei um costa. Pelo ah. menos um a gente plantou, relaxa. <risos> <risos> Faz H, hein? Puta, minha H também foi uma nerda. Não Baga não. Filho. Vamos, vamos, vamos. Linda. Então tá, tira a cara. Vai, vai, Espero que não tenha mais ninguém aqui. Perfeito, só tira a cara agora. É só tira a cara, Jazz. Por favor, não tenta tentar pegar aqui, não. Vamos jogar, por favor. Banana é minha, pode deixar. Tem costa banana hein Tem CT vindo Dois, sete, acho que são dois bananas Banana, uh, banana tá dois, aí, dois banana costas, tá. dois bananas costas Linda, linda, linda, linda, Vai ruxa B Ruxa B não, vamos fazer diferente Vamos ruxar esse meio aqui Todo mundo com arma na mão Passa fazendo uma bang pra B pra beitar E abre meio Então, vamos limpar, limpar? Pode, ir, pode entrar vocês, pode entrar oh, vocês. Olha o cara aí, hum. beitou nós, hein? Cara, eu não demorei pra matar, hein? Tá iní, tá início, Filipão, você tem 400 de vida, você não perde isso nem a pau, é só você atirar. Oh. Xuxa, tá comendo pela sua esquerda. Vai pra cima, vai pra cima. <risos> Valeu Um pontinho rapaziada, um pontinho aí Quer dizer, um pontinho pra gente garantir o 15 ponto Mas também depois Ficar mais tranquilo, nosso desemprego de terra tá é muito bom, mano Opa alguém tomou dano ali, hein Aí, complicou com comprou é, é. pra nós é, é. Meu Filipão, boa, boa, boa, boa, boa Dá pra ganhar, hein Tô muito seco Vou na frente Aí me ferrei. Ah, a bomba também é deles. Tem dezoito de vida, né? Muita fé nas crenças. Joguei na Smoke, hein? Joguei na Smoke, hein? Joguei na Smoke, hein? Boa, boa, boa. Bezinha, bezinha, bezinha, bezinha, bezinha. Bezinha, bezinha. Linda, Filipão. Nossa, assistiu o cara Oh, rapaziada. Mano, difícil, hein? Fiquei 20 barra 19. Eu sofri. Sofrido e demorado. Você pensa que, além de ter mais vida, ou seja, os players duram mais durante o round. Eles demoram mais pra se movimentar, pra chegar no bomb. Enfim, porque a velocidade de cada jogador é reduzida. Eu achei eu achei legal. Uma experiência divertida pra um comp curto. pra um comp longo ficou muito demorado. Mas é isso aí, rapaziada. Ó, se inscreva no canal. Todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo da hora de CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Tamo junto, valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo do canal Calte1337. Falou!